Fala leoa, eu sou a Paula Tavares e hoje eu vou mostrar para você o meu vlog de higienização das minhas peças em crochê. Chega de ficar com aquela dúvida se a peça em crochê vai na máquina de lavar ou se eu só posso lavar na mão e como eu devo lavar a mão? Já surgiu essa dúvida aí com a sua peça? Então, fica aqui até o final desse vídeo, que hoje, nesse vlog, eu vou te ensinar um passo a passo de lavagem muito simples para você fazer a higienização da sua peça em crochê. Vem comigo! Meninas, nesse vlog, eu vou te revelar o passo a passo para lavar sua peça de crochê de forma correta. O primeiro passo é molhar a sua peça e passar bastante sabão neutro por toda essa peça ideal fazer a lavagem com sabão neutro no seu crochê. Eu passei bastante sabão neutro e deixei uns 10 minutinhos de molho. Esse molho vai ajudar a remover a sujeira do crochê. Deixei a água com bastante sabão neutro. Preste atenção, chega a ter espuma nessa água. Isso também vai ajudar a remover as sujeiras. E você? Deve estar se perguntando, como eu devo lavar minha peça em crochê? Na hora da lavagem, você vai usar as duas mãos para segurar a sua peça e amassar essa peça uma na outra. Você vai fazer isso por várias vezes, ok? Quanto mais você amassar, mais você vai favorecer o fator de encolhimento dos fios. E aí, tá uma sacada. Quanto mais você faz isso, evita os fios ficarem Esticados. Ao contrário do que acontece na hora da centrifugação da máquina de lavar. Existe ali um esticamento da peça, tanto da sua peça de roupa, como também do seu crochê. Por isso, é importante você evitar lavar peças em crochê na máquina de lavar. Agora que você já realizou esse passo, você vai aprender a enxaguar o seu crochê. Você sabe como enxaguar o seu crochê? É fácil! Você vai retirar a água com sabão da bacia e esse passo você vai fazer por várias vezes. Toda hora você vai remover essa água com sabão, até que você perceba que todo o sabão já foi removido da sua peça. Na hora de remover a água da peça, você vai fazer dessa forma. Não tosse, por mais que queira tosse, não tosse. Vai ter uma hora que não é... Mais sabão na sua água E a nossa peça vai ficando Toda Sempre Amassando Amassando Amassando Você vai ver que tem uma hora aqui Que não vai ter mais sabão Nessa peça mais uma pergunta, Paula, posso usar o amaciante no crochê? Sim, claro! Eu até indico que você use, porque o amaciante, ele ajuda no fator de encolhimento. Vamos lá, eu vou agora remover do amaciante. Vou segurar minha peça aqui, ó. Sempre, ó, tossendo, não tossendo, mas amassando, ó, amassando. E você vai tirando a peça de dentro, Ainda dá para tirar mais água aqui, tá vendo? Ó. Ui. Esse é um trabalho de muita paciência. Nessa hora, principalmente, porque você vai ter que Ó, já tirei um pouquinho mais de água ainda tem mais água aqui nessa peça, a gente vai sugar. Agora que você fez assim, você vai fazer agora assim, ó. Amassando ela para dentro. Como se estivesse juntando, tá vendo? Pega aqui, ó, um colhe aqui. Você vai perceber que vai ter uma hora que realmente não tem mais nada a ser tirado. Então, você abre a sua peça e sempre vai apertando ela aqui, ó. ó. quando você pega em partes, suponhamos aqui você une, faz uma bolinha, você vai perceber que vai sair água. Vou pegar mais uma parte aqui, vou unir uma bolinha, vai sair água, tá vendo? Aqui em cima, eu vou pegar a parte, vou unir tudo e vou perceber que vai sair água. Tá vendo? Mais um pouquinho de água. Agora, eu vou te ensinar como estender. Você vai pôr essa peça por cima do varal. E não estender conforme coloca a roupa, com pegador, nada disso. Porque o pegador, ele só vai atrapalhar na hora de... Quando você coloca naquele formato normal da roupa, isso aqui não vai contribuir para o encolhimento do fio do crochê. Por isso que é necessário você colocar ela por cima do varal. Dessa forma. Quando você retirar, ela vai ficar toda encolidinha. Outra observação, deixe secar sempre com a sombra do sol. Nunca exposta ao sol. Isso também não é legal, porque pode queimar a linha do crochê. É isso, eu deixo a minha assim, dessa forma. Gostou dessas dicas? Então não esqueça de deixar a sua curtida, tá bom? Isso vai me ajudar muito no meu desenvolvimento do trabalho aqui no YouTube. Mas antes de finalizar, deixa eu te mostrar o resultado da peça. Eu tirei agora do varal, conforme eu te mostrei. E olha como ela fica toda enrugadinha, da forma como eu te ensinei a lavar. Ela fica toda enrugadinha mesmo, gente. Você não percebe aquele esticamento da peça, se você lavasse de forma comum, como você lava a roupa torcendo e estendendo ali no varal, como todas as outras peças normais. Então, existe sim essa forma preparada, diferenciada, de você lavar as suas peças em crochê. E esse é o resultado perfeito da peça. A peça fica toda encolhidinha limpinha lavada preparada para o seu uso novamente se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal para mais vlogs dicas de como usar o seu crochê de como aprender crochê e como ficar no estilo com a sua peça em crochê até a próxima tchau